Fiz um vídeo assim, mas é que eu fui desafiado pela Rede Favela Sustentável a mostrar um, um, um, o meu lixo para a campanha Apoia um Catador. Essa campanha tem como objetivo tirar a invisibilidade dos resíduos e valorizar o trabalho dos catadores para uma economia mais limpa e inclusiva, né? Então, primeiro tem a parte orgânica, que representa 50% do lixo gerado nas residências e ele está ali na composteira e vai virar um adubo ótimo para as plantas, o um chocolate das plantas e aqui são os resíduos recicláveis que vão ser encaminhados para cooperativas para destinação correta. E aqui tem uma terceira fração são os rejeitos que vão ter que ser descartados que ainda não temos soluções para eles e por isso a pesquisa é super importante. É, a, um, a campanha tem uma página onde você vai encontrar diversas informações sobre os resíduos sólidos, o trabalho das cooperativas e dos catadores é, e eu desafio o, o Pedro Ribeiro do C40, a Hanna Teares e o Gabriel do Mundo Livres a fazerem um vídeo mostrando os resíduos da sua casa.